Se você escreve nos seus stories, no seu WhatsApp, nas suas redes sociais Thanks God! Atenção! O que eu vou te falar nesse vídeo hoje vai mudar completamente a sua vida. What's up, learners? Júnior Silveira aqui, o Mensageiro da Brilhagem. Hoje eu vou te explicar por que essa frase aqui, ó, Thanks God! pode estar errada. Se você escreveu ou já ouviu, já falou isso, atenção, você nem vai dormir depois que assistir esse vídeo de tanta emoção, tanto emoção que vai ficar aí no seu coração. Até rimou. E eu já quero pedir encarecidamente o seu like para ficar feliz, a sua inscrição neste canal, ativa o belzinho para você receber as próximas notificações, papel e caneta na mão, anota o que eu tenho para falar e vem comigo na brilhagem total. Quando você quer agradecer a Deus, por algo que você conquistou ou fez, enfim, você vai dizer, thank you, God. Thank you, God. Ou seja, obrigado, Deus. Certo? Agora, quando você falar, graças a Deus, graças a Deus, aí você vai dizer, thank God. Thank God. Thank, né, de thank you, né, thank God. God, Deus, com apenas um O só, tá bom? Então, thank God. Graças a Deus. Ih, Júnior, eu já escrevi thanks God pensando que era graças a Deus. Tá errado? Tá errado sim. Na verdade, você não vai usar esse S do thank. Thank God, graças a Deus. Se você disser thanks God, está errado no sentido de graças a Deus. Mas ele estará certo se você colocar uma vírgula depois do thanks. E aí fica thanks God. Aí o sentido fica algo assim, ó. Obrigado. Deus. Entendeu? Obrigado, Deus. Assim como eu posso agradecer um, um amigo meu, ó, eu vou agradecer o Flashinho por ter editado esse vídeo. Então fala assim, ó, thanks Flash. Thanks Flash. Vou agradecer a minha mãe por ter feito um bolo para mim. Então fala obrigado, mãe. Thanks mom. Thanks mom. Então você tem que colocar uma vírgula. Aí você agradece a pessoa diretamente, entendeu? Então recapitulando aqui. Thank you God. Obrigado. Deus. Thank God. Graças a Deus. Thank God. E thanks. God. Obrigado. Deus. Esse terceiro, né, thank, thanks God é igual ao primeiro, né? Thank you God. Só que tem o you ali na frente, né? Enfim, é a mesma coisa, mas não diga mais Thanks God, no sentido de graças a Deus. Captou a minha mensagem? Captou? Você já cometeu esse equívoco antes? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu já cometi, ó, ixi, diversas vezes. Também vejo uma galera é, cometendo esse equívoco, né? Aí eu vou lá, dou uma ajuda, corrijo e tal. Então, eu acho legal falar sobre isso. Para que a gente é, melhore né? e não cometa mais esse equívoco novamente, tá bom? Quem nunca, né? Quem nunca, learners? Quero pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, hojeNurseVeira, porque lá eu tô postando muita, muitos conteúdos, stories, posts e também é, lives. Eu faço muitas lives lá. Então eu gostaria de chamar todos vocês para irem para lá, porque às vezes o YouTube fica sem conteúdo, apenas um, dois por semana. Vocês querem mais? Então vamos lá para o Instagram, que vocês não vão se arrepender. As redes sociais estão todas aqui embaixo.